Eu devia ter feito patrocinado você ficar assistindo sem querer assistir, cara. Isso é importante, isso é um vídeo de dica. Mas eu não faço, eu faço só para quem quer vir no meu canal assistir. Felinho, ó, é, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque, como eu também estou em constante evolução do meu posicionamento e tal, eu acho que vai ajudar você. Porque o que, que eu tenho observado? A galera preocupada com o limite de pneu. Né? Então às vezes eu tô lá no traco tá? o cara me chama, eu vejo lá a moto, ó, putz, ó, tem um dedo, então tá? não sei o que, aí eu vou andar com o cara, eu vejo lá que o júlio dele tá longe e ele quer encostar o júlio no chão, aquela coisa de pista. Então eu pretendo com esse vídeo aqui ajudar a você que não vem até mim, né? Fazer um curso comigo, ver as coisas que tem que fazer, quer ficar fazendo de longe. Não, brincadeira, porque também eu tinha que rodar Brasil também, então vamos se ajudar mutuamente, perfeito? Antes de mais nada, HFW Informática, se o seu computador está com problemas, está na hora de resolvê-los, certo? Então entre em contato com eles aqui, eles vão resolver todas as peculiaridades da sua máquina. Perfeito? Muito bem. Filho, é, essa aqui é a foto recente que eu postei no meu Instagram, tá? onde eu consegui uma direita luxo aqui. E eu vou falar que isso aqui é um trabalho que eu venho melhorando a minha direita Desde 2016, veio uma na treca. Aí eu fiz um vídeo explicando pra vocês que o pé de fora tem que ficar no meio da pedaleira. Eu fiz um na minha garagem, com a moto na pintura que eu tinha vermelha e preta, a motosprint. Depois eu fiz um vídeo na motosprint com o Padrelho, também de dica. Né? Depois eu fiz um outro vídeo na garagem, com mais uma dica. E até que eu mesmo, depois eu falei da mão de motor remoto. E assim, tudo que eu falo pra vocês, é isso que eu quero que vocês entendam. É, não é orelhada, é o que eu faço que dá certo. Dá onde? Então, o começo, eu fiz os meus cursos. Hoje, assistindo campeonatos, correndo, me sentindo bem na moto, experimentando, testando. Vocês percebem que quando eu estou testando uma coisa, é a suspa, é o pneu, é não sei o quê. E aí eu sempre vou andar mais devagar. Quando eu ando devagar, eu também treino posicionamento. Posicionamento eu treino para andar devagar. Como assim? É, porque se eu vou num ritmo forte, eu não consigo mais melhorar meu posicionamento. Porque daí eu estou no modo agressivo, eu não consigo mais pensar no que eu estou fazendo. E aí eu faço aquilo que eu já tô ciente. Que é tipo você que está pilotando carro, você não olha mais pro câmbio depois você já aprendeu a engatar a mala lá, lá, lá, é automático. Então você faz o teu automático. Mas quando você quer melhorar, você precisa reduzir a velocidade para fazer isso ficar bom. Então, o que, que acontece hoje que eu vejo, time? Primeira coisa que vocês têm que abolir da vez de vocês, macacão duas peças, é um erro que todo mundo faz, eu também, eu comecei com o macacão duas peças, porque a gente coloca esse negócio, fica ruim, estoura as bolas, você pensa que você tem que parar no banheiro para mijar, cagar, não sei o que você quer fazer, você quer tirar, tomar café e tal, então é assim, ó. você vai fazer o rolê estradeiro, você não está preocupado com posicionamento nem nada, vai andar de big tail, quer tá seguro, macacão duas peças, couro. Couro é a melhor segurança que tem. Começou a preocupar com posicionamento quer melhorar a sua pilotagem? É macacão uma peça. É mais seguro e é o que pode andar em campeonato. Você não vê campeonato galera andando com macacão duas peças, certo? Então, é macacão, é uma peça. Mais elastano, mais abertura de perna, melhor trabalho de tronco, tudo é melhor que uma peça. Então, às vezes, 90% o que limita teu posicionamento é o macacão duas peças. E aí não adianta. Eu chego e falo, puxa mais, e você não consegue por causa do macacão, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é o que eu vejo também, é... Como a galera tem a preocupação de querer encostar o joelho no chão, às vezes você roda o quadril na moto e apoia o joelho para frente e não consegue fazer a mecânica do corpo. Então com este vídeo eu quero que você ajude a mecânica do corpo, perfeito? Então o primeiro trabalho que tem que acontecer aqui, para que você consiga abrir mais a sua perna, é o pé. Vamos lá, esse aqui é 2014 no meu no sol. Então eu falava assim, olha, faz o complemento de do seu braço, seu complemento de guidão, caraca, todo desse é e tal, você vê que tá alinhado, tal. A mão mais aqui assim. Depois essa mão melhorou muito, já isso aqui é 2014. Olha a minha perna aqui, ó. O que que acontece aqui, ó? Você vê que eu tô girado para frente. Eu vou mostrar depois, depois das fotos aqui, nós vamos lá na garagem, vou na Elvirosa mostrar para vocês o que que eu tô querendo dizer aqui, mas você vai entender. Você tá vendo que meu pé está reto aqui, ó? Ele, o calcanhar, ele não encosta no bacalhau da pedaleira. Ele não apoia aqui. Ele está assim, ó. Aí automaticamente o que que acontece? O meu quadril gira para frente e meu joelho aponta assim pro chão e não abrindo. Então é muito mais difícil de ralar um joelho assim. Eu tenho que aumentar a minha inclinação da motocicleta, me colocando em risco porque eu diminuo aquela hora de contato certo é diferente estar tá andando com essa faixa do que vim para cá já fiz um vídeo mostrando também a questão do pneu tá então é... isso aqui esse quadril ele está errado para quem quer encostar o joelho no chão porque é que eu estou me colocando em risco e o posicionamento eu também falo que é muito peculiar porque o piloto que é menor de altura o cara que tem uns 70 para baixo é muito mais difícil o joelho no jogo do chão do que o cara que tem 80 para cima então 1,75 é o meu termo, mas 1,80, 1,90, o cara abre a perna e ele põe o no chão, o joelho, o cara a cabeça, porque o cara já é uma árvore. Então ele já consegue fazer naturalmente, então o cara é muito simples. O cara que é baixinho, ferrou. Então às vezes eu falo, ah, meia, meia, meio aqui no banco. Então o cara não vai conseguir chegar, então o cara tem que sair um pouquinho mais, trabalhar o tronco mais. Só que se ele não ajudar na mecânica do movimento, já era. Então você tem que pensar numa coisa que seja saudável, por quê? Se você não traz o joelho pra cá, começa a doer interno do joelho, Certo? Aí você começa a ter uma dor na panturrilha. Por que isso? Porque você está forçando muito mais com as articulações e ferrando o movimento normal. Então vamos para a próxima foto, que é essa aqui. Ó. Isso aqui é 2016. Perceba que minha mão já melhora, eu já estou na mesma curva. tá? Ó, o meu pé ele já está um pouquinho mais para cá, não está tão encostado na, na, na pedaleira e balança. Às vezes encosta na balança da moto, por isso que descasca lá a pintura normal depois é só mandar pintar não fique preocupado com a pintura da balança, depois você pinta ela mas o posicionamento é muito importante e aí aqui ó ele está um pouco melhor eu já consigo abrir mais a perna tá vendo aqui ó então está uma coisa mais uniforme isso aqui são dois anos de evolução depois 2018 olha a diferença e só para você entender a altura da pedaleira também está a mesma tá não subiu mais está no mesmo ponto certo? Eu uso inclusive ela mais baixa do que vários pilotos e mesmo assim é mais difícil pegar do que vários pilotos, por exemplo minha bota aqui ó esquerda dificilmente pega, vocês se dá para ver aí ó tá aqui dificilmente pega tá vendo? A direita ainda pega mais e ela tem que fazer igual a esquerda ó. minha direita tá pegando mais ó dá para ver? Então agora recentemente parou de pegar um pouco mas antes pegava demais, então eu tinha que é, melhorar meu posicionamento, porque a minha direita não estava igual à minha esquerda. E para isso, é essas questões de começar a analisar. Então por isso que é importante você comprar uma foto do evento que você faz, dê um ano, compra uma foto de novo, para você também, porque a foto ajuda você a analisar seu posicionamento. Ó, Olha, agora. aqui o pé já encosta na balança, na pedaleira, no bacalhau, então ele já faz isso aqui. E eu consigo abrir muito mais a perna, saindo a mesma coisa aqui do quadril, eu tenho muito mais movimento de perna. E em todos aqui eu estou com revs que a abertura é maravilhosa. Então não posso dizer que é um macacão aqui, certo? Apesar do, daqui o Massaro, é uma evolução do GTR e o primeiro que é o Hunter, o Hunter, ele era pau a pau com o Massaro. O Hunter era até é, superior aqui nos elastanos, tá? Do, do Massaro, o superior do Hunter era o Akira. Então, olha só... Isso é só nomes os macacão, tá? Como o pé apoiado, eu consigo uma melhor abertura de joelho. O meu pé fica longe do chão, porque o joelho gosta bem antes, ele não precisando arregaçar a bota, e aqui o meu posicionamento é uniforme e a minha mão bem mais uniforme também. Certo? Aí nós vamos aqui, ó, para um track recente, a moto de rua. Olha só, aqui ó, como já está bem mais junto o trabalho do braço do, antigo, do cotovelo com o joelho. O pé apoiado e tal. E aqui eu recolho um pouco a perna, porque eu não quero encostar tanto o joelho no chão. Eu já sei onde eu estou aqui. ó tá longe a bota e tal. Porque quando eu encosto o joelho no chão, eu também estou atritando algo a mais e estou perdendo tempo. Eu já sei que nesse ângulo, meu cérebro já sabe que nesse ângulo, de 600, a chance de eu escapar da forma que eu abro o não vai dar nada. Então eu não preciso dosar essa inclinação. Essa inclinação para mim tá certa. Então aqui, se eu quisesse, ela só abre o joelho, porque o pé já tá pronto aqui. Pra pegar, mas veja como o trabalho do posicionamento já melhorou aqui, certo? Estamos falando de 2018. Aquela aqui nós estamos em 2021, 2020, 20. Porque esse capacete aqui foi final de 2020, então é 2020, ó. O, o kite aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Então 2020 tá bom, muito bem. Voltando aqui agora, aqui já a última etapa que é o macacão novo tá, não sei o quê, pra você ver. Nessa foto lateral, é, é, é bacana você perceber que como o pé encosta na balança, tá vendo? Ele faz isso aqui, ó. Tá? E muita gente deixa o pé assim, ó. E aí você não consegue fazer a abertura lateral do joelho e sim forçar pra frente. Aí o que que acontece? só que faz assim, ó, automático. E aí que tá o erro, que você inclina mais, fadiga mais o corpo, se cansa mais e não pega o joelho no chão. Então, ó, uma calibragem também luxo, ó, como dobra aqui o pneu. Vamos para a próxima aqui, ó. Que isso aqui é capo ala, por exemplo. Aí aqui, ó. A mão normal aqui, controle remoto sim. É, Valdomiro e tal, não sei o que. E, ó. Conectado os dois. E a bota totalmente apoiada ali, certo? Aí aqui, ó. Olha só. Tô voltando em 2011, agora 2012. Ó. João Foguete aqui, tal, não sei o que. Eu já encostava o, a, a bota na pedaleira, na pedaleira original. E olha só como eu tinha uma abertura aqui. Interessante do joelho encostando. O tronco, um lixo, tá não sei o que. Esquece isso aqui. Mas olhando daqui para cá, ó. Percebe como tá longe aqui, porque eu encosto fazendo o um movimento natural do corpo. É isso que eu quero que vocês comecem a fazer. Encostem a pedra Eu falo, eu tô lá no curso, eu peço para galera subir. Vira e mexe, fica os pés retos assim, ó. Nunca faz isso, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Outra foto. Ó. Aqui já com bullet. Ó como encosta aqui o, o calcanhão, tá vendo? Ele encosta, ó. Ó. Aí eu tenho uma abertura natural do joelho, tá? O tronco tá horrível, mas ó, aqui ó, pé no meio do outro cara, certo? Esse na ponta, todo errado, não consegue abrir o joelho, tronco pra cá, cabeça para lá, tudo errado, ó o pé aqui ó, como tá o meu, só que aqui ainda tá podre, porque ó, o calcanhar não tá encostando, ele tá longe, tá, tá meio que no movimento, mas ó, quando fica meio no movimento, ó, o que acontece com o joelho, ele vem para frente, ó, ele não vai pro lado, ele vem para frente, Aí eu sou obrigado a inclinar muito mais a motocicleta para poder a gente ter o objetivo de limitar com o pêndulo. Então, isso aqui é o mais importante do momento. É o pé na pedaleira. Vocês têm que entender isso. Ó, olha aqui quando eu encosto. O que acontece? A abertura fica muito mais saudável, tá vendo? Aqui nós estamos falando de algo de 2014. 2014 aqui. E ó, chego nessa foto aqui que é a última. Agora eu vou mostrar para vocês na prática o que vocês estão fazendo e o que vocês devem fazer. Primeira coisa que você vai fazer na sua casa, agora, vai ficar de pé aqui junto comigo nesse vídeo, fica de pé, aí beleza. Põe os dois pés aqui ó, na linha do, do ombro, ó, paralelo aqui, beleza? E aí eu quero que você pegue esse joelho aqui com o pé assim e põe pra cá, ó, assim ó. O que você vai fazer? Vai ter que roubar o pé, ó. Se você tiver qualquer coisa aqui já vai doer na hora agora, que você já tá soltando tudo, certo? Agora, é eu tentar virar um pouquinho o pé, assim ó, e joga o joelho pra lá, Ó hein? oxe Ah, rapaz, olha. Ó, oh. ó. Oh. Oi. Oi. Ó oh, dança. Ó o oh, remeleixo, Ó oh, o oh. Ó. Aqui, ó. Oh. Ó. Oh. E aqui, ó. Oh. Ó. Oh. Hum. Simples. Mecânica do corpo. Porque se você tiver esquetou aqui, eu vou abrir a porta ali, certo? Olha pra mim, vem pra cá. Aqui. Vou abrir a porta. Você sai assim pra abrir a porta? Não. Você põe um pé aqui e vai, certo? Então ajuda. Ó, oh, outro ponto. Antes que acabem todas as luzes. Aqui, apoia aqui na pedaleira. Ou tanto é que você está vendo que eu coloquei uns adesivos de fibra de carbono aqui e tal. Tudo isso é para proteger a balança. Então, você vai fazer isso aqui, certo? Apoiar. Se você quiser trazer o corpo mais para frente, você vai forçar a panturrilha. Então você vai fazer isso aqui, ó. Quando você faz isso aqui, você força a pedaleira para baixo, traz a moto para dentro da curva e ao mesmo tempo consegue um posicionamento muito mais luxo e o trabalho aqui junto, ó. Isso aqui, ó. ó. Vamos na moto agora. Ó, presta atenção. Você fica com o pé na ponta assim e você fica exatamente assim. Aí pra você encostar o joelho no chão, o que, que você faz? Você pra compensar isso aqui, esse movimento do pé, que você não quer fazer isso aqui, ó. Você não quer fazer isso aqui, ó. Você é obrigado pra encostar o joelho, ó, jogar o quadril pra frente, ó. Tá vendo? Ó, pra abrir a perna, você é obrigado a fazer esse movimento aqui, ó. Cada vez mais, cada vez mais. Aí você rende tronco, rende esse braço, rende tudo e fica assim, ó, torto. Então, pra você conseguir a perna, ó, porque se eu quiser abrir mais, eu tenho que vir mais, ó, pra abrir mais. ó. De novo. Tá vendo? Você faz isso aqui, ó. Você desliza aqui, ó. Você não consegue abrir, ó. Tá vendo? É só encaixar aqui, ó. Encaixa aqui, ó. ó re, I. I. Tá vendo? Ó a diferença, ó. Ó. Automaticamente, seu pé vai querer encostar aqui se você... Encosta. Encosta, filho. E, ó. Encostou. Então, você sai aqui, ó. Oxente. do que fazer isso aqui, ó. Olha a diferença de joelho aqui. Daqui e outro ponto, quando você faz isso e força, força ó, nesse mesmo ângulo que você fez aqui, encaixou aí, você fala agora tá apanhando na branca, não quero mais, tá tudo bem, mas o pé tá no ângulo correto, eu não tô sentindo mais dor aqui, nem aqui e nem aqui, beleza. Aí você força isso aqui, ó, força o músculo para baixo, é assim que você força a para baixo, com esse movimento aqui, ó, quando você força. Ó, você consegue muito, descer muito mais o tronco e fazer a coisa uniforme, ó, Com a mãozinha de controle remoto. Tá vendo? Olha isso aqui, do que isso aqui, ó. Ó, ó. Ó, esse aqui, ó. Esse é o movimento, ó. Perfeito, filhos? É isso aqui. Então, no início vai ser difícil o tronco? Pelo menos já casa o pé aqui, ó. Pra você fazer o movimento uniforme. Para de ficar com o pé voando aqui. Ele fica aqui, ó. Certo? Depois ele sai daqui e fica aqui, ó. É isso aqui, não assim. Assim. Filho, eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai melhorar. Certeza. Like, se inscreve e compartilha. Porque você é Tio filho. Isso aqui é pra você. Muitos cobrariam. Eu pago o preço de ser bonzinho.